Você é acostumado a pagar contas aí, quando você já economiza seu tempo, você põe a conta em débito automático, né? Então, aí é esse dinheiro aí que você pagou no débito automático, ele é descontado direto da sua conta, só que aí acabou, você pagou a conta e já era, você não tem nenhum desconto, você não, você não tem nenhum benefício, você tem só apenas a comodidade aí do tempo economizado pagando de forma no débito automático. Porém, com esse aplicativo você consegue fazer o crédito automático. Que seria a mesma coisa do débito automático, só que usando o cartão de crédito. E você sabe que utilizando o cartão de crédito de forma coerente, correta e consciente você vai conseguir economizar muito nas suas contas, então é muito melhor você ter um planejamento financeiro para poder utilizar seu cartão de crédito dependendo aí do programa do seu cartão você vai poder aí gerar cashback e economizar um dinheirinho aí pagando essas contas da forma que eu vou te mostrar agora Bem, se você já está por dentro aí das estratégias para economizar na hora de pagar um boleto você sabe que esses aplicativos são muito bons e são muito úteis bem, eu vou te trazer um aplicativo que tem um diferencial grande, e o diferencial dele é ainda melhora mais a nossa experiência. Então, o aplicativo é esse, é o aplicativo que Ele é um aplicativo que automatiza suas contas. Eu vou te mostrar aqui no aplicativo que ele tem vários convênios e você vai poder automatizar aí todas as suas contas de água, luz, telefone, internet, tudo só num aplicativo e ainda pagando com cartão de crédito. Isso aí é muito bom porque você vai estar economizando muito dessa forma. E eu vou te mostrar aqui, vamos começar pelo aplicativo, ó. Então, olha só, ó, totalmente gratuito. Chega de escanear boletos. Deixa que o IQ cuida das suas contas, então energia, água, luz, gás, telefone, aí ó, suas contas em um só lugar. Tenha mais tempo para você com suas contas centralizadas e pagas automaticamente. Aproveitando os benefícios do seu cartão de crédito, pague com o seu cartão preferido e aproveite os benefícios, milhas, cashback, desconto, etc. Dependendo aí os benefícios que você tiver no cartão de crédito, é o que você vai ganhar aqui. O benefício maior é você poder pagar com o cartão de crédito, porque normalmente aí, ou alguns aplicativos eles cobram para você fazer esse tipo de transação. Controle seus gastos. Todo o controle das contas mensais na palma da sua mão. Beleza, aqui ele mostra todos os, os dados de cada compra. Nunca mais pague multas, suas contas são pagas sempre em dia, sem problema com multas ou cortes nos serviços. Como funciona? Cadastres. crie seu cadastro no IQ para ter acesso ao nosso serviço de gestão de contas. Conecte suas contas de casa, faça quantas conexões quiser. Vamos organizar e monitorar os pagamentos para você. Ative o pagamento automático com o cartão de crédito. Escolha as contas que deseja ativar o pagamento automático e cadastre o seu cartão de crédito. Pronto, suas contas sempre em dia. As contas selecionadas serão pagas automaticamente e você não precisa se preocupar. Então o aplicativo é muito simples. Como eu te falei, você vai fazer o cadastro normalmente aí no aplicativo. É, não tem nenhum mistério, você vai botar seus dados, é totalmente seguro De antemão, esse aplicativo é um aplicativo confiável Ele foi, ele foi criado pela Cielo junto com a Visa Então é um aplicativo aí que tem um, um background bem forte Então você pode confiar, não tem problema nenhum, eu já testei Aqui, ó, nessa parte aqui eu estou te mostrando ó, O de amarelo são as contas pagas manualmente E a de azulzinho aqui são contas pagas pelo Ikea esse o mês de junho foi o mês que eu paguei a primeira parcela aqui na minha primeira fatura pelo iq e os outros anteriores eu já pagava com outro aplicativo eu usava o recarga pay e também o, o 99 pay eles ainda né, continuam tendo a possibilidade de você pagar contas dessa forma pagar contas com cartão de crédito eu optei por esse aqui por causa do diferencial dele para deixar tudo automático porque esses outros dois Aplicativos, Eu tinha que ficar indo botando o QR Code Botando o código de barra Então todo mês eu tinha que fazer E por incrível que pareça Teve um mês, no mês de maio Eu atrasei a minha conta Porque eu achei que tinha pago E não havia Foi até o IK que me mostrou Aí depois que ele me mostrou que eu fui é acessar ele constantemente e paguei né mês de junho então mês de julho agora já vai vir vai ser automático já ele cobra ele faz o desconto no seu cartão de crédito quatro dias antes do vencimento mas olha só fica bem atento porque é que acontece na primeira vez que você for pagar aqui você for ativar a sua conta pelo IQ, ele vai fazer uma cobrança no seu cartão de crédito relativo ao, ao valor da última fatura que você teve então esse valor ele vai ficar de crédito sempre no IQ. Então no mês que você cadastrar, ele vai fazer duas cobranças, tá? No dia que vai ser feito o pagamento da cobrança e no dia que você fez o cadastro. Então, mas não se preocupa quando você, se caso uma, um momento você queira cancelar, eles vão fazer o estorno desse seu, desse seu dinheiro. E de antemão, para evitar maiores problemas, caso você tenha alguma dúvida Eu sugiro que você cadastre o seu cartão virtual Cadastre o seu cartão virtual que você vai ter menos problemas Caso você ache que isso vai te dar algum problema Eu, sem problema nenhum, cadastrei aqui e está tudo certinho meu. Bem, eu vou te mostrar aqui como esse aplicativo é legal, é bacana Serve para o Brasil inteiro, é são muitas companhias que estão aqui ó. Vamos adicionar uma nova conta Bem, aqui, olha só, você pode... É, colocar tipo de energia né? Contas de, de energia, de água, telefone TV, internet, gás, IPTU Impostos Energia que a maioria todo mundo paga né Ó, Vou colocar aqui Em energia Quais são as companhias que, que ele trabalha Ó, Energisa Light é, A SEB de Brasília é, Light acho que é de Rio de Janeiro se eu não me engano né? é, Coelba de, do, da Bahia é, Equatorial do Pará então são todos aqui, acho que o Brasil inteiro aqui está coberto aqui por esse aplicativo. Então é de muita, é uma grande valia você estar tá instalando esse aplicativo para poder tá é, economizando dessa forma né porque quando você paga com o cartão de crédito você tem um benefício ali do seu cartão de crédito e se você entender dessas estratégias aí de economia se você juntando de pouco em pouco de cada benefício aí do seu cartão você vai ter uma economia muito grande peraí peraí aí, rapidinho ó, só dá o like aqui agora para a gente continuar em Dá o like já deu like então beleza vamos continuar aqui eu não preciso explicar tanto mas você vai fazer assim você vai Fazer um cadastro normal, vamos dizer que. Oh, aqui, vai... aqui é uma parte simples, né? Vamos supor que eu faça aqui, eu vou adicionar uma conta da Coelba. CPF, número de contrato celular e aqui ele vai conectar diretamente aí com a sua conta, então todo mês ele já vai saber o que vai vir, ele é integrado com a conta aqui da Coelba, como você pode ver, mais de 200 mil pessoas já instalaram esse aplicativo, então é muito bacana mesmo, é, é, faz toda a diferença e, de, e depois que você fez o cadastro, você pode vir aqui ó, em contas conectadas, ele vai te mostrar qual que está conectado, ó, o pagamento ativo, não é? aqui tem todos os dados da, da, da conta, quando venceu, como é que foi pago tudo completinho e você pode adicionar aqui, se eu não me engano, o limite atual dele é de mil reais salvo me engano, são mil reais por mês que você pode ficar pagando aqui pelo, pelo, pelo aplicativo sem ter taxa nenhuma até os mil reais, mas eu já ouvi relatos que pessoas que pagaram a mais, mais de mil reais e não tiveram nenhuma taxa então, é um valor bem alto, mil reais, né? Dá para você pagar aí todas as contas de casa tranquilamente, aí sem, sem ser taxado e ainda gerando aí um cashback. Vamos supor, se você gastar mil reais com o um cashback aí de 1%, você já tirou aí seus, seus 10 reais tranquilamente, né? Já economizou 10 reais. Então, todo mês aí 10 reais faz uma diferença grande aí no ano, cent, é, 120 reais, né? É uma grana boa. Eu considero bastante coisa. Como você pode ver, eu cliquei aqui em ver comprovantes. Eu clicando aqui, ó, ele mostra meu saldo. Eu tenho um saldo de recarga é, de 187,92. Então, como eu falei, ele faz uma cobrança, porque esse aqui é um aplicativo é, pré-pago. E ele se recarrega através do cartão de crédito. Então, quando você fizer a instalação, quando você ativar ele, ele vai fazer uma primeira cobrança e esse saldo vai ficar no aplicativo para poder ir pagando as próximas faturas. E essa é a forma que eles trabalham. E o, e o melhor aqui desse aplicativo que ele tem o um programa de indicação dele então no, minha, no primeiro mês que eu paguei ó, a minha conta era de 187,92. e aí como eu, eu fui indicado me indicaram eu ganhei R$10,00 de indicação então eu economizei já R$10,00 e esse aplicativo você também vai poder indicar para outras pessoas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever nesse aplicativo para você poder baixar. Baixando por esse link você já vai estar tá ganhando 10 reais. Assim que você ativar a sua conta também você vai poder indicar outras pessoas e ganhar esses 10 reais por indicação. E o programa de indicação deles é bem simples, você clica aqui nesse... Canto superior direito aqui no, no presentinho E pode ver ó, que eu já tenho pendentes aqui Para receber de indicações 40 reais e já tenho mais 10 disponíveis Já para esse mês Então no mês de, de julho Eu já vou ter mais um desconto de 10 reais E você pode também estar tá fazendo isso aí Imagina só o tanto de desconto que você vai poder receber né Então é simples Você vai clicar aqui em convidar amigo E mandar o link para a pessoa Pode ser por WhatsApp, por onde você achar melhor E aí assim que a pessoa... É, fizer a ativação aí da sua conta e pagar uma conta Você vai receber 10 reais e a pessoa também 10 reais É muito importante que você conheça esse tipo de estratégia Porque esse tipo de estratégia é, Em muitos cursos é pago, sabe? É engraçado, é um aplicativo que vem para nos beneficiar, mas não é todo mundo que tem acesso assim e algumas pessoas usam isso aí no conteúdo pago, né? te mostrando esse tipo de, de benefício, essas, tipo, esses tipos de estratégia, é, te cobrando alguma coisa. E aqui não, a gente está só indicando um produto e te mostrando um conhecimento aí que vai te ajudar com certeza. Se você mudar aí seu mindset em relação a cartão de crédito, vai entender... Que é, é uma melhor coisa que tem se você souber utilizar, entendeu? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui na descrição que eu vou estar te respondendo o quanto antes. Bem, aqui como você pode ver é um, um canal pequeno, então se aproveite disso. Aproveite enquanto o canal está pequeno e que, que, tudo que você perguntar eu vou estar respondendo aqui para você, entendeu? Eu vou estar te dando toda a atenção que você precisa. Olha, eu vou deixar aqui também no card uma playlist de alguns bancos que te dão dinheiro por abrir conta. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. É, não deixe de compartilhar aqui também esse conteúdo Manda o seu link de indicação Para a pessoa, para os seus amigos Que seja, e mostra esse vídeo Para ela aprender como é que funciona o aplicativo Então pode testar, é confiável É tranquilo Só, só presta atenção no primeiro mês Que ele vai, co vai cobrar duas vezes A fatura, mas isso é a forma Que ele trabalha, de crédito né? É um crédito pré-pago E se você se adaptar tudo certinho Não tem problema nenhum, caso você queira cancelar esse dinheiro retorna para o seu cartão de crédito. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até o final, eu te agradeço, valeu, até a próxima.